Olá, meu nome é Leandro e hoje eu estou aqui para falar do lugar mais seguro para estar nessa pandemia. Nesse momento terrível que a gente anda passando com muitos mortos. Existe um lugar que é muito seguro para estar, para fugir disso tudo, dessa, para fugir desse contágio. E eu não estou aqui para falar sobre cidades. Hoje eu estou aqui para falar sobre sítio que para mim é o lugar mais seguro para estar nesse momento de crise e de medo. Mas por que, que eu acho que estar no sítio é mais seguro do que na cidade? Primeiramente eu vou dizer um dos motivos que me faz acreditar nisso cegamente. No sítio você não tem aglomeração, ah, meu vizinho mora a 500 metros de mim, e o outro mora 200 metros de mim. Então, eu não tenho aglomeração. O segundo motivo é que você não tem muito contato com as pessoas na rua. Então, é de boa sair para pegar um ar, para pegar um sol, para pensar na vida sem medo nenhum. E o terceiro motivo aqui é que você não causa aglomeração no sítio de maneira alguma. As únicas coisas que você pode ver no sítio são a natureza, animais, porco, galinha, e raramente vai ter uma pessoa, raramente vai ter muitas pessoas como na cidade, onde tu saiu do, da tua casa, do teu edifício, tu já vai encontrar muitas pessoas, aqui não tem isso, aqui é super tranquilo em termos de, de pandemia, porque você está isolado do mundo, da cidade, isso faz com que o sítio se torne um lugar mais seguro que existe em tempos de crise e pandemia, na minha opinião. Então era isso, era esse videozinho rápido que eu queria passar para vocês. Para vocês perceberem que morar no sítio não é tão ruim assim, como muitos falam por aí, muitos falaram no Twitter, muitos falaram no Instagram que nunca morariam em um sítio, mas eu só vejo benefício no sítio, quem mora no sítio tem muitos benefícios e a qualidade de vida aumenta e em termos de pandemia se torna muito, muito seguro. Então é isso, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para dar relevância e para você ser notificado Cada vez que surgir um vídeo novo. Se inscreva nas, nas redes sociais que estão aparecendo aqui no vídeo. E até mais!